pessoal, de volta para mais uma aula. Então vamos lá. Bom, na aula de hoje nós iremos aplicar materiais, aquele cenário que tínhamos feito né, com os BSP. Uh, antes de prosseguir aqui, eu vou mostrar uma coisa a vocês. Olha só, toda vez que você entrar no editor, tá bom? Vocês vão ser direcionados para esse template aqui. No caso isso aqui ele é um, é um projeto pré-definido que você criou assim que você iniciou o projeto lá no início então por padrão ele já inicia nessa fase aqui tá e para carregar o projeto é só você abrir nível obviamente mas se você quiser que assim que você abrir abrir seu editor já ir direto para o teu, teu nível teu projeto teu cenário enfim tu tem que vir aqui ó editar configuração de projeto e na opção deixa eu ver empacotamento é aqui mapas e modos aqui essa é opção em mapas e modos você vai aqui ó configurar para entrar no seu projeto então uh, game default default né seria o esse mapa inicial então você pode deixar como default aqui o projeto que é o nível que você tem tá esse editor Startup aqui ó a mesma coisa você muda para o teu projeto tá bom então toda vez agora que você iniciar abrir o editor tá certo vai iniciar no teu projeto e depois você pode sair aqui não tem não dá a opção de salvar é só você desligar aqui está o nosso projeto tá certo e a partir de agora nós iremos uh, ma é, colocar materiais nas geometrias tá bom é, antes de tudo mais é bom lembrar que aplicar materiais nos bsp tá nas geometrias essas aqui é diferente de você aplicar materiais uh, numa static que mexe tá bom são procedimentos diferentes que utiliza aqui dentro do editor e mais à frente nós iremos irei ensinar vocês a corrigir light map fazer essas configurações tanto aqui no BSP como nas no, nas malhas estáticas. Então são assuntos diferentes que tem que ser tratado de formas também diferentes, tá? Então vamos por partes. Aqui lembrando que nós ainda estamos no modo básico. A partir do próximo módulo as coisas ficarão mais avançadas, tá bom? Então é o seguinte: aplicar material aqui no BSP. Eu estou aqui com o navegador de conteúdo aberto e aqui em mapas aqui na verdade esse aqui ó starter content content que é aquele que eu deixei marcado né pra iniciar com o conteúdo e aqui materiais ó eu tenho esses aqui tá bom e aí vamos aplicar antes de tudo mais eu vou dar uma vou abrir um materiais desse aqui pra você ó pra vocês darem uma olhada deixa eu abrir esse daqui mesmo break. então aqui é é o editor de material, tá certo? Através daqui nós conseguimos criar de fato o material, tá certo? Uh, aqui temos as categorias, tá bom? Os atores. Ops! Aqui temos a, as categorias com os atores, tá? Que utilizamos aí para deixar, um, complementar o material tá certo? e aí são assuntos que eu vou explicar com detalhes e bem, e bem detalhado porque é, materiais é um assunto que tem que se tratar com delicadeza nós tra trazemos as texturas para cá e temos aqui algumas utilidades que podemos melhorar, tá certo? A, o material e tudo mais. Eu vou falar sobre isso na, na aula certa né? na aula específica de material, tá bom? Só para que vocês conheçam o editor algo que não vou eh, abordar nessa aula recapitular entro aqui no conteúdo Content Browser e aqui nesse, se você iniciou né, no projeto, creio que sim Start Content você vai vir aqui em materiais, dá dois cliques e eu vou escolher esse daqui ó material, basic, wow clico no material que eu quero e aqui ó é, em detalhes tá. aqui ó Surface Material e aí é só eu vir aqui ó e selecionar tá bom é bem fácil você vai aqui nesse Surface Material e aqui você clica sele é, para selecionar o material seleciona não para atribuir o material selecionado na na determina no determinado objeto que tem selecionado aqui na tua na tua perspectiva Ok, então eu posso fazer isso aqui para vários objetos, seleciono, depois Ctrl para selecionar os demais. Então eu quero para todas essas paredes aqui, e aí é só usar ativo selecionado no navegador de conteúdo, só clicar aí que já vai para todas as paredes selecionadas. A outra maneira de você adicionar material aqui na, na parede, ó, no BSP, é você selecionar, aliás, deixa eu ver aqui, eu... é você selecionar o material, né, no caso, já está selecionado, e aí, ó, você se aperta o com o alt e clica no local onde você quer adicionar material, tá bom? Então, para isso eu preciso estar com o material selecionado, é claro, e aí vou no local onde eu quero e pressiono o alt e com o botão esquerdo você dá um clique então com o alt pressionado e vou clicando nas partes onde eu quero que o material seja adicionado vou adicionar aqui na escada eu vou selecionar um material de concreto para a escada então tem um material de concreto aqui ó seleciono e o que acontece aqui eu vou dar um clique na escada Dá um Shift B, eu seleciono todas as faces da escada, né? E aqui ó, em Surface Material eu clico, tá vendo? Foi aplicado o material. Agora nós precisamos configurá-lo para não ficar essa coisa repetitiva aqui. Ó. Agora para o chão eu vou escolher o material para o chão, eu tenho aqui Basic floor então seleciono o chão, o piso e aplico mesma coisa para cá esses espaços aqui que não receberam material é por causa que tem a, a interseção né o brush subtrativo então você precisa selecionar também esse local Clicar ma é colocar material nesse espaço no caso seleciono novamente aqui o material para a parede e com o Alt pressionado eu vou adicionando o material Aí, aqui para o para essas partes aqui, o rodapé, eu vou selecionar o um material de madeira. Então, eu também tem um material de madeira aqui, ou também tem outros, né? Eu vou estar tá selecionando esse para diferenciar. E ó, mantenho o Alt pressionado e vou clicando. Ok, então adicionei material ao rodapé. Tá, agora eu vou selecionar esses aqui, ó. Esses pilares aqui. Posso selecionar todos, eles vão receber o mesmo material. Então tem que tomar um certo cuidado quando você estiver aplicando. Porque se você clicar em algum local errado, aí ele vai é acontecer isso aqui ó é tá só minha opção de você é, colocar o material então tem que tomar um certo cuidado estou com todos selecionados na verdade eu estou com uma face de cada um selecionado então eu preciso dar um shift b para selecionar todas as partes e em seguida eu venho aqui na opção surface material e aplico o material para você acessar o navegador de conteúdo sem a necessidade de clicar aqui Você dá um CTRL B Tá bom? E aí você abre O navegador de conteúdo Agora só preciso colocar no material Correto Abriu aqui A opção de engine, não sei por que Posso esconder Temos três pilares selecionados Vou colocar aqui O concreto ah, Primeiramente eu preciso dar um SHIFT B tá? SHIFT B Seleciono todas as faces e aí eu aplico o concreto. Aqui para o piso, vou colocar esse, uh, esse material aqui. Ó. Acho que vai ficar melhor. Seria mármore, mar né? Shift B. seleciona essas faces locais aqui também. E aí eu aplico o material. Selecionei o material em todos os locais. Exceto esse, então. Shift B e aplico o material de concreto e agora precisamos configurar o material aqui nessa vista você pode ver como vai ficar com as luzes né, com a iluminação e pô, ficou uma coisa bem bacana né olha só, as luzes nem estão configuradas e já fica muito, muito legal ficou muito bonito isso aqui o reflexo do chão essas coisas de reflexo e tudo mais tudo é controlado lá na, no editor do material, tá bom? coisas que veremos nas próximas aulas mais para frente certo vamos configurar esse material para configurar o material aqui no, no BSP temos que vir aqui ó em propriedades superfícies da superfície então eu vou selecionar aqui o primeiramente o pilar os pilares tá bom e você tem essas opções aqui de é, movimento panorâmico nesse caso você consegue mudar aqui ó a orientação é porque é o seguinte eu tô com eu tenho que selecionar dar um shift B para selecionar todas as faces e aqui ó você consegue controlar tá a orientação ó no caso isso aqui são a direita e aqui para baixo ou para cima né dependendo de você mudar aqui ó se eu giro isso aqui 90 graus aí vai para cima vai pro lados opostos tá vendo? Isso aqui são uma, eu, eu utilizo essas opções aqui em ocasiões mais específicas. Então, assim, girar para você girar o material. Tá? Você pode girar em 45 graus, 90 graus. E aqui você pode digitar o valor que você quer uh, no ângulo que você quer girar. Né? Pode inverter o material. E em escala, você consegue definir, como o nome já diz, a escala do material. Para esse caso aqui, eu vou botar uma escala maior. 2x2 e aplico Shift B Seleciono todas as faces Eu poderia aqui, ó, movimentar Aqui já te dá a direção para onde você quer mover Você também pode customizar isso aqui tá, No caso eu girei Então trocou a posição Deixa eu ver isso aqui, ó Olha aí Pronto Vou dar um salve aqui, ó tá. É sempre é importante Você sempre estar tá salvando Tá, eu mudei aqui o material dos da, da, pilares. Tá bom. Agora eu selecionei aqui o teto. Esse teto aqui seria. O material dele é, é um concreto, mas é um. Como se fosse um piso, né? Aquele piso de cerâmica. Você também pode estar tá colocando a escala que você quiser, ó. 3x3, por exemplo. Tá ok. E aqui você pode, ó, ir configurando da forma que você desejar. A gente que a escala ainda está muito grande, então eu vou colocar isso aqui um por um. 1.5. 1.5. Aplicar. A escada mesma coisa. Você seleciona tudo aqui, ó. Shift B. Tá? E... Coloca uma escala legal aqui, ó, e aplica. O piso eu não vou mexer na escala, já gostei. Uh, aqui também temos a opção de você colocar, ajustar o light map, tá? Eu vou explicar isso para vocês em próximas aulas, tá? Para não confundir muito. Isso aqui também tem é um assunto um pouquinho que é necessário um pouquinho, de, um pouquinho mais de atenção. Então, não vai ficar legal explicar isso nessa aula. É, essa, essas opções aqui é para você encontrar a textura no, no material no, no counter browser tá ela vai diretamente para a textura e essa opção aqui é para você resetar né para você voltar a textura padrão do BSP tá bom é, limpar materiais da geometria você limpa né obviamente reseta o material selecionar hum... tá isso aqui ele é mais para para fazer essas adições aqui, o que eu estou fazendo. Shift B, você consegue selecionar todas as faces. Então, você faz você consegue fazer isso também através de se selecionar aqui. Ó. E aqui também já te dá umas uns comandos. Tá certo? Ó, mesma coisa, você consegue alinhar. Tá certo? Ah, o material na, na textura. Aliás, perdão. O material aqui na, no BSP. Então, assim, a, nessas janelas aqui... Essas duas você consegue aplicar o material no BSP e em propriedades você consegue fazer os ajustes. Tá certo? É basicamente isso, eu não considero uh, difícil, tá bom? É você criar cenários com o BSP e aplicar materiais neles. É, um, é fácil, você, se você não tem prática, não se preocupe, você alcançará... Se você se empenhar, né, obviamente, você vai alcançar a prática em, em poucos dias. Apesar de ser um pouco limitado né, a trabalhar com os brushes, assim como eu expliquei nas aulas passadas, eu considero é bem legal desenvolver cenários com os brushes. É bem simples para os iniciantes, quem está tá iniciando no, no mundo aí de level Design. Tá? Eu, quando iniciei na UDK, por exemplo, eu não sabia sabia de nada, então eu iniciei com os brushes e construí bons cenários e depois fui ganhando a experiência, fui ganhando a prática e foi, fui passando a deixar eles um pouco de lado, né mas nunca deixei totalmente, sempre acho bem pra, às vezes eu quero criar uma parede, quero criar um pilar, algo mais simples eu crio, aplico o material e depois é, converto numa static mesh e, e assim e assim vou fazendo os modelos, né coisas que você vão ganhando com a prática na próxima aula vamos fazer mais alguns ajustes nesse cenário colocar aqui uma porta uh, colocar os, alguns objetos tá para decorar um pouco esse cenário você pode estar tá fazendo ajustes aqui na, na geometria por exemplo adicionando uma edge aqui tá certo e fazendo aqui o rodapé aqui ó do desse pilar tá vai ficar um efeito legal então assim é, ba é bacana você ir fazendo esses você mesmo e criando essas essas edições aí, alterando esse cenário, implementando. tá? Vai soltando a tua criatividade, vai fazendo o que você achar melhor, ok? Esse cenário vai estar disponível para vocês. Então nós se vemos na próxima aula, valeu e tchau!